coloque de pé por gentileza, aleluia, vamos estar recebendo o pastor Mauro Alexandre com liberdade, glórias ao Senhor, o nome de Jesus vem a ser glorificado, amém? Amém, amém, obrigado, aleluia, graça e paz queridos irmãos, boa noite para vocês, muito bom estar aqui, um pouquinho frio né, mas nós gaúchos aguentamos, amém irmãos? Aleluia, você pode tomar o seu assento, por favor Senta glorificando a Deus Deus abençoe todos vocês, é um prazer conhecer esse povo lindo Pastor Davis, um prazer Prometo que com muita santidade, com muito temor e reverência é, Vou me diminuir para que ele cresça Amém? E eu sei que o senhor tem grande, grandes obras para fazer nessa noite, irmãos O senhor tem galardão para cada um que que abriu mão do seu conforto, do seu lar para estar aqui eu tenho nas minhas mãos aqui um exemplar do meu livro o verdadeiro Deus e a vida eterna E diga-se de passagem é um livro bastante interessante aqui tem algumas perguntas na contracapa, ó. por que nasci? para onde vou? estou na verdade? como será na eternidade? quem governa o universo? quem é Deus para que eu possa amá-lo? Esse é um presente pastor Davis Deus abençoe O pastor Davis falou que eu posso ficar até a meia noite Deixa eu ver aqui, 8h47 Aleluia Brincadeiras à parte, irmão, nós já tivemos tempo de brincar Tivemos tempo de tomar água De ir no banheiro Mas a palavra de Deus é a única coisa que por todos os séculos não vai passar e eu respeito e eu vivo, eu respiro a palavra de Deus. Eu, quando, eu, quando eu pego o microfone, irmãos, para ministrar a palavra, eu faço isso com muito zelo mesmo. Eu ainda não estou pregando. Eu, tô, eu vou pregar daqui a uns 3, 4 minutos, porque primeiro eu preciso preparar o solo. Eu não estou não pregando ainda. Porque eu sei que agora, agora uma batalha se inicia, irmãos. porque Porque o inimigo ele não quer, ele não está preocupado em roubar o teu carro, ele não está preocupado em arrombar a tua casa, você sabia? Ele está preocupado em roubar a semente do teu coração, por quê? Porque se ele roubar o teu carro, Deus te dá outro carro uhum. Se roubar a tua casa, irmão, Deus vai lá e te dá outra casa Ele quer roubar algo que é eterno dentro do teu coração Você está entendendo? É por isso que eu estou tentando segurar a tua atenção Para que se alguém for no banheiro, para que se qualquer coisa que acontecer Você pegue aquela frase que vai ser a frase necessária para você caminhar mais uma jornada É por isso que eu vim aqui hoje Eu vim aqui hoje para isso, irmãos para ser uma benção Você está entendendo? Você sabe que o pastor, ele, é, o pastor ele, ele tem um papel único e exclusivo De ser um despertador Quem segunda-feira levanta cedinho para ir trabalhar O despertador Ele tem um papel apenas Ele só toca Mas é você que decide se vai levantar ou não Então o pastor não consegue dizer Vem, vamos lá, ele só toca o despertador ele não vai pegar você no colo, levar no banheiro e escovar os seus dentes. Ele vai tocar. Aí você diz, não, mais cinco minutinhos, função soneca. <risos> você está entendendo? Eu vim aqui hoje só dar um, um despertador. E aí você decide o que você faz com isso. Amém ou não amém? Você pode abrir a tua Bíblia comigo? Em Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, capítulo 5. Você está no capítulo 5? Agora você com o ombrinho dela aí, dele aí, e diga assim, ó você é sulamita. O que é isso, pastor? Isso é língua estranha, pastor. Você é sulamita. O que isso quer dizer, pastor? Sulamita não é nome próprio. E também não é nome pátrio. Ou seja, sulamita não é de onde essa pessoa vem, também não é um nome próprio, ela não se chama Sulamita esse personagem aqui fala de uma é, é a variação de um nome masculino de quem ela vai se casar você já vai entender você é Sulamita eu não estou dizendo que esse é o teu nome próprio eu vou repetir até eu, eu, eu, vou, eu vou desconfigurando até construir reconstruindo teu coração significa que não é um nome pátrio não é de onde você vem significa que não é um nome próprio, não é que você foi registrado com esse nome, mas significa que é, é a variação do nome masculino com quem você vai se casar, ou seja, Sulamita vem de Salomão, no hebraico eles não iam colocar Salomona, ficaria muito feio né irmãos, né? seria mais ou menos assim, meu nome é Mauro, imagina Maura, até tem Maura, né? mas tem uns nomes que ficariam meio esquisitos, colocar exatamente o mesmo nome masculino e feminino. Então, a variação de Salomão, coloca Sulamita em hebraico. Ok? Essa passagem específica, para mim poder introduzir a palavra, trata-se disso. De uma noiva desejando o amado. <risos> uma noiva que quer se parecer com o amado. Amém? E a palavra começa assim, para que você possa sentar, só o versículo primeiro, e depois nós vamos conversar sobre isso. O versículo primeiro, o, o, o, você está no capítulo 5, né? Então, capítulo 5, versículo 6, pode ser assim. Ó. Eu abria o meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido, e a minha alma se tinha derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Aí o 6.1 diz assim, ó. Para onde foi o meu amado? Para onde foi o teu amado? Diga comigo, ó mais formosa. Ó mais formosa entre as mulheres. Tome o teu lugar, irmãos. Que semelhança abismal. Que semelhança incrível. Dessa noiva. Da sulamita. Da, da, da menina dos olhos de Salomão Com uma noiva que eu conheço <risos> Com uma noiva que está se preparando Ou pelo menos que deveria estar se preparando É uma noiva que Mesmo com os encantos Os encantos do que existe lá fora Ela deseja com toda a sua alma Se encontrar com seu noivo Ela diz Onde está o meu amado? Eu não consigo ver o meu amado quem é ela? Ela é a Sulamita, ela é uma variação do nome masculino daquele com quem ela vai se casar. Ela se parece com ele, ela quer se parecer com o seu noivo. <risos> é a noiva de Cristo. No capítulo 5 ela dá um relato de todo noivo. Eu entrando entrar no capítulo 5, mas ela começa a falar como que, é, como que é os pés dele, como que é o corpo dele. Exatamente igual ao Apocalipse, quando João descreve como que é o Senhor, como que são os seus cabelos, como que são os seus pés, como que são os seus longos. Mas aí quando chega no 6 Quando chega no 6 existe uma pergunta Que a pergunta é Para onde foi, não é o meu, é o teu Para onde foi o teu amado Ó mais formosa Entre as mulheres, quem é que faz essa pergunta? Essa pergunta quem faz são as convidadas Da noiva Quem são as convidadas da noiva? <risos> são aquelas que só assistem O casamento de longe Mas que não fazem parte do casamento Talvez é uma mensagem, irmãos, que não é muito pregada, porque porque não dá ibope. Pregar sobre noiva, pregar sobre Jesus voltando, ninguém gosta disso, né? Porque é mais fácil pregar sobre a chave da casa própria, do carro próprio. Num frio ainda, pastor. Mas eu não posso, irmãos, encontrar o meu chamado. Eu preciso preparar uma noiva. <risos> Para onde foi o teu amado? Por que que você está se preparando? Você é perca de tempo. São as simpatizantes da noiva Porque as simpatizantes da noiva Elas fazem de tudo Para tirar o foco da noiva Esse é o papel das simpatizantes da noiva É tirar o foco É distanciar a noiva do noivo Para onde foi o teu amado E aí ela, ela, as simpatizantes né? O mundo, aquele que está lá fora São simpatizantes da noiva Não são amigos da noiva Aquele que está lá fora ela diz, aonde foi o teu amado, o teu amado, aí diz assim ó, ó, formosa entre as mulheres, <risos> ela reconhece o brilho da noiva, <risos> ó mais formosa entre as mulheres, irmãos o mundo pode fazer de tudo irmãos, mas nunca vai ter o brilho da noiva de Cristo Pode fazer balada, pode fazer o que quiser, pode beber, pode fazer o que quiser, irmão. Essa alegria passageira, o brilho da salvação é plantada somente naqueles que têm o um nome no livro da vida. Ó oh, mais formosa entre as mulheres. <risos> Mas a noiva está indecisa. É o relato, é o relato. A noiva precisa. É indecisa. Hã? Ela se tornou semelhante à noiva. Para onde foi o teu amado, a mais formosa? Ela... Ela se enxerga, ela vê, é realmente, eu sou a mais formosa. E aí a continuação, irmão, é que o mundo, o mundo ele não consegue nos enxergar, porque veja, você está com a tua Bíblia aberta? Veja que interessante o que diz no versículo 5, que diz assim, ó, olha o que o mundo fala para nós. O versículo 5 diz assim, ó, desvia de mim, não precisa nem você abrir, mas preste atenção, desvia de mim teus olhos, desvia de mim os teus olhos, noiva, porque eles me perturbam. As trevas se incomodam conosco, falam mal de nós, uhum. mas se perturbam, desvia de mim, não tem como ter comunhão com trevas com luta. Desvia de mim os teus olhos, por que, que você consegue ser feliz em meio as tribulações? Porque eu espero o meu noivo, aleluia, mas a, a, a simpatizante da noiva ela não desiste. Chega no versículo, e é aqui, que eu, você, é aqui que eu queria chegar com você. No versículo 10, existe uma pergunta que diz assim, a pergunta, ó, quem é esta que aparece como a alva do dia? A noiva se preparando. A noiva vai para monte, a noiva vai, participa da ceia, a noiva, a noiva se preparando. Aí a simpatizante lá fora, quem é esta? Falando da igreja, quem é esta? Que aparece como a alva do dia Formosa como a lua Brilhante como o sol Formidável Como um exército com bandeiras Aí o 13 diz assim, irmãos ó, Você precisa prestar muita atenção no que eu vou falar agora no 13 O versículo 13 diz assim, pastor ó, pastor, pastor Ricardo Diz assim, ó Volta Volta, sua mita Volta para que nós te vejamos Você precisa entender isso, pelo amor de Deus Irmãos se eu tiver parado, tem como o pastor David falar para mim assim: volta? Tem, tem ou não? Não, eu preciso estar indo para alguma direção. Sim ou não? Sim ou não? Se eu estiver indo de encontro a ele, ele pode dizer para mim voltar para ele? Só se eu estiver indo ao oh, com. Então, imagina que a noiva está indo numa direção, e aí as simpatizantes da noiva entram em cena e começam a falar: volta! Volta noiva Volta noiva Porque nós queremos te ver E a noiva está indo em direção ao noivo. A noiva está indo em direção ao amado Porque afinal de contas é para isso que nós estamos aqui de noite hoje Nós estamos indo de encontro ao amado Senão não teria lógica nós estarmos aqui hoje Se é para só se confraternizar A gente vai para casa de alguém tomar um sopão A gente está se preparando para encontrar o noivo então a noiva está indo, a noiva está indo, a noiva está indo e ela escuta uma voz Volta, ela dá uma olhadinha para trás O que vocês querem comigo? Volta para que nós te vejamos Aí a noiva pensa, pois é, mas aí é tão bom mesmo, né? será que eu dou uma voltadinha? O que vocês querem? Será que eu volto? Mas aí é tão bom lá mesmo, né? lá, lá eu não tenho luta hum. Meu Deus, Deus está falando, hein? Lá parece que é melhor mesmo, né? Olha o foco, olha o foco, quase chegando no noivo Lá parece que eu tenho mais amigos Lá parece que eu tenho mais oportunidades <risos> Lá parece que a alegria é melhor, não é? Será que eu volto um pouquinho? Ou será que eu vou te encontrar um noivo? E, a, e elas não desistem, as simpatizantes não desistem Volta noiva para que nós te vejamos porque irmãos, irmãos, entendam uma coisa, o mundo ele não quer ser igreja, ele não quer se parecer com a igreja, ele detesta a igreja, mas não quer que a igreja vá embora. Porque depende da igreja, só que vai chegar um dia em que a igreja vai ser recolhida da terra, que eles vão se arrepender, mas então a igreja está indo embora de encontrar o um noivo. E, e aí a Bíblia entra em cena e diz que nos últimos dias, se não fosse abreviados, né, até os escolhidos, irmãos, ia ser difícil para todo mundo. Então entra alguém em cena. Pergunta para mim quem, pastor, entra em cena. Pergunta com convicção, quem entra em cena? Quem entra em cena é o noivo agora. Agora o noivo vai falar, já está começando a esquentar já. Agora o noivo vai falar. O noivo vai falar, irmão, no próximo versículo, o noivo diz assim, ó. Por que olhas para a sulamita? Tem duas, duas traduções na Bíblia de vocês aí Como para a fileira de dois exércitos Ou como para a dança de Manaim Quem está com a Bíblia aberta aí? Quem apareceu dança de Manaim? A fileira de dois exércitos Viu como tem duas versões? Pastor, explica para mim Explico Presta atenção, irmão porque isso, é, isso é revelação, irmãos Irmãos, a Bíblia é o único livro O único livro do planeta que você não pode ler não entendi. Repete, repito. A Bíblia é o único livro do planeta que não é para ser lido. Você lê jornal, você lê gibis, você lê qualquer coisa. A Bíblia você só examina. Examina, examina, examina, examina. E as letras vão começar a saltar no teu cérebro e você vai amar. Porque senão você só vai bater meta, fica chato. Dez páginas, páginas. tem que ler de novo, mais dez páginas. Você nunca vai entender nada, irmão. Leia uma e busque a revelação, irmão. Amém? Então preste atenção. A noiva está indo embora. As simpatizantes dizem, volta noiva. Aí o noivo entra em cena e diz, e o noivo entra em cena e diz, por que olha? Aí o noivo fala com a simpatizante, não fala com a noiva. Por que olha para a sulamita? Olha o noivo entrando em cena. Quem é o teu noivo, irmãos? Quem é o teu noivo? Quem é o teu noivo, irmãos? Por que olhas para a sulamita como para fileira de dois exércitos ou, ou, ou como dança de Manaim? Sabe o que é dança de Manaim em hebraico? Dança de Manaim é celebração de quem está indo embora. <risos> Jesus, maravilhoso. O noivo está falando assim para o mundo ó, Para de olhar para a minha noiva Porque ela está indo embora Meu Deus Aleluia Quem está indo embora, irmão? Quem está indo embora, irmãos? Quem está indo embora? Quem está indo embora, irmãos? Nós estamos nesse mundo, mas não somos nesse mundo Muito em breve a trombeta vai soar, meu filho A igreja tem a obrigação, irmão De andar de cabeça erguida meio às lutas você é você representa Cristo na terra, você é embaixador de Cristo na terra, representante de Jesus Cristo. Você não sabe o que é o passo, pastor. E desde quando ele prometeu que seria um mar de rosas aqui, irmãos? Nós confundimos a Bíblia, irmãos. No mundo tereis aflições, eu venci o mundo, depois disso vem o que? Depois disso vem o que? Ponto final: tem igrejas que dizem, eu e vós também vencereis. Onde é que está escrito vós também vencereis? É ponto final, ele venceu, nós vamos andar com ele só, lutando, vencendo, lutando, vencendo, é andar com ele É assim, mas nós somos representantes dele Não perca o brilho, noiva Não perca o brilho Eu estou pregando para crente aqui, acredito até que tem pessoas aqui que ainda são simpatizantes Mas irmãos, nós temos. vamos ser práticos, até para nós ser rápido, porque está frio, tem duas alternativas Ou você acredita que nós viemos dos macacos Evolucionista, né? Teoria de Charles Darwin, ou você é criacionista, acredita na Bíblia. Quem acredita na Bíblia? Deixa eu ver se tem alguém que não levantou a mão, depois nós vamos ter que explicar para eles que, que a teoria dos macacos não existe, né? Imagina, assim, daqui a pouco vira assim. Vem que hoje viraram assim de novo no celular, né, pastor? Não, mas acho que todo mundo aqui é criacionista, né? Todo mundo acredita em Deus, né? Então se você acredita em Deus, a Bíblia é a regra de fé. Se a Bíblia é a regra de fé, Jesus está voltando. Vamos ser objetivos objetivo.